ai meus filhos e filhas, beleza galera tudo beleza, beleza kkkkk, hoje eu vim aqui para falar para vocês, porque eu não postei vídeo, foi porque quando eu vou gravar antes de começar, eu apago muitas fotos, muitos vídeos e alguns aplicativos, para ter espaço para gravar e quando eu começo a gravar o vídeo, nem dá 3 minutos de vídeo, já acaba o espaço que tem, beleza, só vim avisar para vocês, para vocês não ficar sem vídeos e não ficar com raiva e não ficar se perguntando porque eu não estava postando vídeo, beleza, então, galera, deixe o like, bora, tinta, 20 like. Inscreva-se bora também tenta chegar logo nós 300 subs por favor também comente aí 10 comentários. Compartilhar também por favor. Então galera esse foi o vídeo até o próximo vídeo beleza tchau. Inscreva-se nos canais que participam da TAM VNZ. <risos>